Oi, oi, gente! Voltei aqui com a parte 4 de experimentando lingerie para vocês. Sei que vocês pediram muito, só que, gente, eu demorei para ver porque eu coloquei silicone. E eu tava esperando me recuperar bastante. E é isso, então vamos começar. Começando com essa calcinha, acho que está torto. Com essa calcinha branca, é da Shein também. E assim, gente, eu gosto bastante dela. E ela veio em sete cores, são todas iguais, de rendinha. Veio em rosa, azul, um, um, rosa clarinho. Veio em várias cores, preto, vermelho também. E eu gosto bastante, só não vou experimentar todas, porque é tudo igualzinho a essa, gente. Só muda a cor, tá? Ai, gente, vocês perceberam o ruim de casa? Por isso que agora esse é o nosso novo cenário de vídeos. Vocês acharam? Bora pro próximo! Gente, quero começar mostrando pra vocês essa blusinha. Que assim não dá pra entender nada, mas ela fica muito, muito linda no corpo. E eu vou colocar agora pra vocês verem. Aqui, gente. Fica lindo. Destaca super, super feito. E eu amei muito a manguinha da blusa assim também ou pra cima. Qual vocês preferem. E a parte de baixo eu ainda tô com aquela branquinha. Não troquei. Hum. Até combinou, né? Ai, gente, não sei. Tá ficando torto isso aqui ou é minha cabeça? É que ainda não arrumei tudo direitinho aqui da casa, gente, mas depois vai ficar melhor ainda. Hum. Com a nota, gente, já aproveitando, o próximo vai ser esse azul. Aqui, ó, de rendinha bonitinha também. É tudo tá cheinho, tá, gente? A parte de baixo, gente, e vamos experimentar agora. Aqui, gente, o azulzinho. Tem um tecidinho bem gostosinho. Eu tirei o aro dele porque me machucava. Porque fica bem em cima da minha cicatriz. Vamos baixar mais um pouquinho. A parte de baixo dele é super diferente aqui e é muito lindo. Eu adoro. A parte de trás. E é bem ajustável e confortável. Gente, a qual eu vou mostrar pra vocês agora. Essa branca na parte de baixo, parte de trás, opa, e a parte de trás é bem pequenininha também. é um pouquinho maiorzinha. E a parte de cima, como se fosse um topzinho, só que assim, não dá sustentação nenhuma. E eu tirei o pojo, porque agora eu não preciso mais. <risos> Vamos ver como fica. Aqui, gente. Como eu falei pra vocês. É, fica até meio larguinho, assim, aqui embaixo, ó. Hum, não sei, esse aqui, a minha nota pra esse conjuntinho seria, sei lá, sete. Não gostei muito. Não, fica, sabe, não fica, tipo, desenhadinho? Não gostei. Parte de baixo. Parte de baixo, a gente é grandinha, maiorzinha, como falei pra vocês. Mas eu gosto também. A parte de cima que eu não gostei muito. Aqui a parte de trás. Como vocês se podem ver. É isso, gente. Essa daqui não tem muito detalhe. É de um tecido cadeladinho. Não tem muito o que falar dela. Acho que até se botar mais para cima assim fica mais bonito, né? Não sei. Vamos pro próximo. O próximo que eu queria mostrar é esse daqui. Só que eu não sei se vai dar, porque eu acho que é muito transparente pro YouTube. Opa. Olha só. É assim, é lindo, perfeito. Só que eu acho que vai mostrar muito o meu mamilo. E aí o YouTube vai. E esse aqui é a parte de baixo. É lindo, gente. Eu vou ver se eu consigo experimentar. Tá bom? Gente, realmente não tem como mostrar, vou mostrar só aqui, ó. Porque realmente é muito transparente, tá? Então não tem como usar a parte de cima aqui no YouTube sem levar um, um strike aqui, tá? Mas vocês podem ver. Super transparente. Atrás, normal. Gente, eu tô com umas picadinhas aqui. meus <risos> uns insetinhos do longo, Releve. É mas, gente, é lindo. Mas não tem como mostrar aqui. Mas eu já mostrei lá no meu olho tá, gente? Vou deixar o link nos comentários fixado aqui embaixo. Gente, o próximo que eu quero mostrar pra vocês é um maior, Um maiô onbody. body Esse aqui é do AliExpress. É pra... Ele imita uma coleção da Kylie Jenner. Ele é assim. E ele fica bem bonito no corpo. Eu vou mostrar pra vocês agora. Prontinho, gente. Coloquei... Ele é assim, tem esse detalhezinho aqui. Gente, tô falando cheio de picada de mosquito. não. É, tem esse detalhezinho. Aqui aparece um dos seios. Ah, mas assim, gente, eu também não gostei tanto dele. Porque eu queria que ele fosse mais cavaquinho, sei lá. O que vocês acham? E aqui também fica meio larguinho. Eu queria que fosse mais coladinho, sei lá gente, deixa o um like aí, tá? <risos> mas fora isso o tecido dele é bom o Express certinho, o tecido dele é gostosinho tinha fogo, tinha bojo, só que eu tirei e eu fiz uma foto muito bonita com ele no meu Instagram que é a Babi Paloma, gente gente, tem um outro que eu queria muito mostrar pra vocês acho que eu vou colocar só por cima pra vocês terem uma ideia de como fica sexy e a calcinha então, gente, é super super diferente eu vou colocar por cima desse mesmo só pra vocês terem uma noção tá bom? Olha, gente, pra vocês terem uma ideia. Só que assim, é claro que não vai encaixar direitinho, mas quando tá sem, esse biquíni fica, tipo, feito aqui. A parte de baixo, gente, é muito diferente. Eu vou mostrar. Ó, tá vendo? Fica todinho pra fora. Aqui é bem grandinho e aqui fica parecendo tudo. E atrás, gente, é só um fiozinho. Fiozinho, fiozinho, fiozinho. Assim vai estar parecendo que estou torto, mas é por causa disso aqui. Que fica certinho, certinho. No bumbum. Acho que até dei uma arrumadinha aqui. Mas, gente, tudo, né? Ok. Pena que não dá pra mostrar que nem se eu tampar -se com uma fita, porque é YouTube, né, gente? E eu ainda não fiz conteúdo com essa Luigi Rio, mas eu tô pensando em fazer, sim, que vai ficar tudo. Gente, o próximo é esse biquíni da Nami, do One Piece. Eu botei ele ao contrário agora, só porque eu achei que fica mais bonitinho assim pro vídeo, mas eu já fiz cosplay com ele, ficou. Muito legal, gente. Vocês podem conferir nas minhas outras plataformas, tá? E, ai, sei lá. Eu gostei. Só que, assim, gente, a loja me mandou o tamanho errado. para você vocês verem como é grande. Eu pedi o tamanho P. Não mandar P, a parte de baixo, vocês já vão ver. Eu comprei fio dental e eles me mandaram o tamanho normal. E não é P isso aqui, gente. Eu tenho que e ainda assim não fica bom, sabe? Então por isso que eu não vou de tá gente? E só isso. Assim, até que é bonitinho, mas... Hum. Podia ser menorzinho, né? Do meu gosto, claro, gente. E o que vocês acham? Alguém aí gosta de one piece? É, gente, podia, podia, podia ser melhor. Gente, esse próximo aqui veio também do AliExpress. Esse biquíni. Que é assim, um mini, mini, mini biquíni, gente. <risos> Olha isso. Opa. <risos> Fica muito fofinho. E a partilinha de baixo. Quem quer me ver com ele, deixa o like e um comentáriozinho. Gente, esse aqui só dá pra mostrar a parte de cima. E ainda botando o cabelo assim um pouco pra dar uma tampadinha. Porque eu disse pra vocês que é realmente mini mini mini biquíni. E, mas eu também já fiz foto com ele pro meu Instagram. Enfim, só não dá pra mostrar muito aqui. Mas o tecidinho dele é bom. Gostoso. Tudo de bom? É isso, gente. Uhum. Gente, olha essa boca que eu achando aqui. Meu cosplay da Sakura. só não tô achando assim que... Ah, cintinho, por isso que eu tô segurando. Mas, gente, não é uma gracinha. Eu acho lindo. Vou mostrar atrás pra vocês. <risos> e eu tenho também todos os outros acessórios É que agora só achei mesmo no meio da gravação <risos> E quis mostrar pra vocês Gente Vamos pra última peça Gente, quando eu coloco essa blusinha Porque eu esqueci que eu ia mostrar né? antes Daí já tô sem roupa E aí eu não vou colocar outra Só pra poder mostrar, né Gente, a próxima É essa caixinha Da shirt Toei é super, super lindo. Vem nessa caixinha é incrível, ah. gente. É muito lindo. Isso aqui é feito à mão, é perfeito. E cabe certinho no meu seio, porque foi feito a mão, realmente, as minhas medidas. E fica maravilhoso. Vou mostrar essa última peça pra vocês, tá? E, gente, se inscrevam aí, me sigam no Instagram. Confiram os links que eu vou deixar aí no comentário fixado. E é isso. Obrigada por me acompanhar e me ajudem a chegar nos 100 mil inscritos. Vamos ver. Aí, gente. Opa. <risos> Eu falei que ele era lindo, lindo, lindo. Incrível. Todo de rendinha. Perfeito. Atrás é super lindo. É tudo de bom Obrigada de novo, se você ficou até aqui. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo que não vai ser daqui a 5 meses, tá, gente? Eu vou gravar com mais frequência.